Tratando o conteúdo do primeiro capítulo da história dos automóveis Fenimi e da história do Alfa Romeo no Brasil, vimos alguns aspectos da história que levaram ao surgimento no Brasil da Fábrica Nacional de Motores. Além da produção de seu primeiro motor, o início da produção de caminhões através do acordo com a Isota Fraschini, em janeiro de 1946, com o modelo D7300, o contrato de cooperação industrial para a produção de caminhões e chassis de ônibus com a Alfa Romeo, o primeiro modelo de caminhão, o Fenemé Alfa Romeo D9500, os tratores de origem Fiat e os Papafilas. Em seguida, passando para os automóveis, vimos também que a Fabral fez um protótipo com a intenção de nacionalizar o modelo italiano do Alfa 1900, mas não vingou e ficou a cargo da FENEME lançar em 21 de abril de 1960 o FENEME JK, o mais caro e requintado carro nacional de passeio da época. Tinha como principais novidades câmbio manual de cinco marchas, motor com quatro cilindros com duplo comando de válvulas, cabeçote de alumínio, câmaras de combustão hemisféricas, válvulas de escapamento arrefecidas a sódio, acionamento do flash do farol alto por meio de um botão no centro do volante e pneu original de duas lonas para roda de aço de 400 mm, ou quase 16 polegadas, chamado de cinturaço. Com a intervenção militar de 1964, além da natural destituição da diretoria da FENEME e da demissão de 500 empregados, a primeira medida tomada pelo novo governo com relação à empresa foi a eliminação do sobrenome JK de seu automóvel, que passou a chamar-se simplesmente FNM2000, e foi apelidado de Jango. E também foi apresentado o FNM2000TI, que teve o seu nome efetivado de FNM2000 Timbi. Nesse período, o major Silveira Martins tomou posse na direção da FNM. Continuando nossa ordem dos fatos, em 1966, o FENEME 2000 Timbi foi finalmente colocado no mercado, dois anos após sua apresentação que ocorreu no Salão do Automóvel de 1964. A FENEME deu maior atenção à sua rede de assistência técnica e à produção de peças de reposição, que teve um impacto positivo sobre a venda de seus veículos. O índice de nacionalização também foi incrementado passando em 1966 para 96,9% em peso nos caminhões, com 93,7% em valor e nos automóveis para 83,5% em peso e 72,4% em valor. Nesse ano, através do major Silveira Martins, a FNME anunciou planos de novos produtos, dentre eles um cupê esportivo o Fenemê Onça. Como o foco desse vídeo é a linha de automóveis, para a história dos caminhões Fenemê será feito um vídeo exclusivo com sua história. A Fenemê era pioneira e impulsionadora tecnológica para a nascente indústria automobilística brasileira. Estatal e sob comando militar, queria organizar-se e se transformar em uma indústria competitiva. O Feneme Onça foi um projeto desenvolvido por Rino Malzoni. O nome lembrava a ferocidade do felino tipicamente brasileiro e era a marca do nacionalismo assumidamente predominante naquela época. Ele foi apresentado no Salão do Automóvel de 1966 com grande destaque. Seu primeiro protótipo de 1964, com quatro faróis e linhas laterais com desenho mais pesado, não foi aprovado, o que veio a ocorrer apenas no seu retrabalho. Seu desenho foi inspirado no Ford Mustang, mantendo a identidade da Alfa na dianteira, com o cor esportivo, que é a identificação frontal da Alfa Romeo, em destaque, e barras horizontais entre os faróis. Seu processo de fabricação era totalmente artesanal, feito na oficina de Rino Malzoni. O onça tinha como base o chassi 00200 do Fenemé 2000 Timbi. A Fenemé enviava essa plataforma para a Rino, que era encurtada em 22 cm antes de receber a fibra de vidro e ser pintada, e após esse processo, o conjunto retornava para a Fenemé para o acabamento final. Na Fenemé eram instalados os sistemas mecânico e elétrico, assim como o acabamento interior. O FNM Onça usava a mecânica do FNM 2000 Timbi, com um motor de 115 cavalos, com dois carburadores de corpo duplo, câmbio de cinco marchas com alavanca no assoalho e, opcionalmente, vinha com freios a disco na frente com assistência a vácuo. Tinha volante esportivo Walrud, ventilador, bancos em couro, pesava cerca de 1.100 kg, e era 29 centímetros menor que o Fenemé 2000 Timbi, medindo 4,42 metros de comprimento. Ele era o carro nacional mais veloz da época. A Alfa Romeo Italiana, quando tomou conhecimento que a Fenemé estava fazendo o Onça, solicitou uma unidade para análise, o que acabou não acontecendo, encerrando precocemente a sua produção. Das oito carrocerias produzidas, só cinco foram montadas. O filho de Rino Malzoni, Kiko Malzoni, possuía uma carroceria completa que nunca chegou a ser finalizada. Destaque aqui para o meu amigo e restaurador Ricardo Hoppe, que restaurou duas dessas pouquíssimas unidades produzidas, que iniciou em 2004 e os trouxe à vida sendo que um deles foi mostrado no 15º Encontro Paulista de Automóveis Antigos de Águas de Lindóia em abril de 2010, após uma grande peregrinação na busca dos modelos. O 5 Salão do Automóvel, em 1966, coincidiu com o 25º aniversário da Fábrica Nacional de Motores e a empresa aproveitou o evento para lançar o FNM Onça além de apresentar o FNME 2000 Timbi e mostrar as novidades do restante da linha. O FNME 2000 ganhou pequenos retoques estéticos. Na sua versão final, o FNME 2000 Timbi teve o para-choque frontal bipartido e também perdeu a divisória horizontal da grade. A potência ficou limitada a 105 cavalos, graças ao aumento da taxa de compressão. Opcionalmente, podia ser equipado com dois carburadores duplos e coletores especiais, atingindo 115 cavalos disponíveis no protótipo apresentado dois anos antes. O FNM 2000 Timbi e o FNM Onça eram fabricados sob encomenda. Seguindo com nossa história, em 1967, os militares decidiram privatizar a Fábrica Nacional de Motores encerrando efetivamente a herança de Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek. E, em julho de 1968, o então presidente do Brasil, Arthur Costa e Silva, aprovou a minuta do contrato de venda da FNM ao grupo italiano Alfa Romeo, por intermédio do contrato de promessa de cessão de ações de 29 de julho de 1968. Foram desconsiderados os interesses demonstrados de fabricantes norte-americanos e europeus, além de diversos grupos brasileiros, por não terem porte suficiente, conhecimento técnico específico ou capacidade financeira para assumir a empresa, no caso dos grupos brasileiros, como as indústrias de metal ferroviário Soma, o fabricante de implementos rodoviários Trivelato, a indústria brasileira de automóveis Presidente e automóveis e motores Centauros. A operação foi concretizada 60 dias após a assinatura do contrato, onde o governo brasileiro repassou para o grupo Alfa Romeo 82,46% das ações da Fenemê e recebeu, dentro de um prazo de cinco anos, 36 milhões de dólares. O então ministro da Indústria e Comércio do Brasil, Edmundo de Macedo Soares e Silva afirmou que o acordo atendeu a todas as exigências do governo brasileiro e obrigou o grupo italiano a prestar assistência aos 30 mil caminhões e 6 mil carros da marca em circulação no país da época. Mesmo com a mudança no comando da empresa, a FNME manteve sua identidade, pois a Alfa Romeo não adotou nenhuma alteração na identificação dos carros e caminhões. Ela fez uma agressiva campanha publicitária, apresentando a Fenemé como sua representante no Brasil, enaltecendo as origens e qualidades dos seus produtos e os nivelando ao mesmo status de prestígio que os seus demais veículos possuíam no exterior, o que pôde ser visto no lançamento da linha 1968 do Fenemé 2000. Essa história ainda teria desdobramentos, que veremos mais à frente. Pois na época havia rumores de que a Fiat estaria comprando o Alfa Romeo e poderia se beneficiar disso para entrar no mercado brasileiro e com o encerramento da produção do Alfa Romeo 2600 na Itália, que teve a importação de ferramental que colaboraram com a nacionalização do modelo, gerando aumento na produção, redução de custos e aumento de sua qualidade. Falando um pouco sobre a origem da italiana Alfa Romeo, deslocando um pouco da nossa cronologia, mas fazendo parte do contexto, em 1907, Hugo Stella, um aristocrata de Milão, e Alexandre d'Arraque, fabricante de carros francês, fundaram a companhia d'Arraque Italiana, que começou a produzir automóveis d'Arraque em Nápoles. Com o fim da parceria, Hugo Stella, com o financiamento de outros investidores italianos, moveu a linha de produção para uma fábrica desativada em Portello, subúrbio de Milão, mudando, em 24 de junho de 1910, o nome da empresa para Alfa, anônima Lombarda da fábrica Automobili, que tinha como símbolo, à esquerda uma cruz vermelha em fundo branco, símbolo medieval de Milão, símbolo da família real milanesa e, à direita, um homem sendo consumido por um dragão conhecido como Bicione. Este era o emblema da Casa Visconti, que comandou Milão entre os séculos 13 e 15. Foi acrescida o nome Romeu, sobrenome do engenheiro Nicola Romeu, fundador da marca, formando Alfa Romeo. O primeiro carro produzido inteiramente pela companhia foi o modelo 24HP de 1910, desenhado por Giuseppe Merosi. Embora a Alfa Romeo seja mais conhecida como fabricante de automóveis, ela também produziu veículos comerciais de vários tamanhos, locomotivas ferroviárias, tratores, ônibus, bondes, compressores, geradores, fogões elétricos, motores marítimos e aeronaves. A Alfa Romeo representava o fabricante de carros que permitia uma condução esportiva para o motorista comum, oferecendo à apreciação o som característico de seus motores. No FNME 2000 aqui no Brasil, o ex-FNME JK de 1968, os frisos laterais foram descontinuados substituídos por um friso único. O cor esportivo sofreu uma leve restilização nas grades de ventilação, recebeu novas cores, nova fixação dos limpadores de para-brisa e o sistema elétrico recebeu alternador no lugar do dínamo, sendo que as mesmas alterações foram feitas para a versão Timb, que continuava sendo vendida sob encomenda. No restante, o carro mantinha as características do modelo anterior, conforme vimos no primeiro capítulo, com destaque para a linha alta lateral de acesso, painel com velocímetro horizontal, contagiro circular, odômetro parcial e total, comutador do farol complementar no botão no centro do volante, bancos dianteiros totalmente reclináveis que se juntavam aos traseiros e viravam uma cama, motor com câmaras hemisféricas, cabeçote em alumínio, duplo comando de válvulas, válvulas refrigeradas com sódio, câmbio de cinco marchas com a primeira sincronizada, pedais de embreagem e freio pivotados no assoalho e o acelerador suspenso, comando do acelerador de mão além do pedal, bateria no porta-malas, tração traseira. O primeiro produto da empresa sob a batuta da Alfa Romeo, foi o FENEME 2150, versões normal e luxo, apresentado no sexto salão do automóvel no final de 1968 e substituiu ao mesmo tempo o FENEME 2000 e o FENEME 2000 Timbi. A versão standard vinha com bancos inteiriços, alavanca do câmbio na coluna de direção, acabamento simplificado e ausência de frisos e cromados. Externamente, o FNM 2150 teve os frisos laterais contínuos suprimidos. A nova frente vinha com o mesmo capô, sem o ressalto central na versão Timbi. A grade dianteira foi redesenhada e foi adotado um novo formato para o tradicional cor da marca. As lanternas dianteiras foram redesenhadas. Recebeu novo para-choque dianteiro com desenho bipartido, com a base da placa destacada. E na traseira, o escape foi redimensionado, não mais embutido em uma das seções laterais do para-choque. Ganhou também nova buzina, a versão luxo tinha alavanca de câmbio no assoalho, emblema 2150 no painel, bancos dianteiros individuais, console central com instrumentos e passou a contar com o opcional de rodas cromadas, vidro traseiro ray e rádio. Na mecânica, o motor teve sua cilindrada aumentada de 1.975 cm cúbicos para 2.132 centímetros cúbicos, resultado do aumento do curso dos pistões, gerando 125 cavalos SAE com 18,3 kgfm de torque SAE, carburador duplo Solex, taxa de compressão aumentada para 8,25 para 1, conseguida através de pistões cabeçudos, Mantinha o câmbio de cinco marchas e tração traseira e passou a ter servo-freio opcional, o que garantia maior conforto e segurança nas frenagens. As outras características também foram mantidas. Para 1970, o Feremie 2150 recebeu mais algumas alterações, mantendo suas versões standard e luxo. Externamente, a grade dianteira passou a contar com apenas um friso horizontal, foram adotados novos frisos laterais, mais estreitos, as caixas laterais vinham com pintura preta a partir dos estribos e ganhou espelhos retrovisores externos com carenagem para o motorista. Os para-choques traseiros contavam, a partir desse ano, apenas com uma lâmina. Internamente recebeu novo painel com mostradores circulares, a altura dos bancos foi reduzida, a versão luxo vinha com o mesmo console central com amperímetro e relógio do modelo anterior, acompanhado de bancos dianteiros individuais e alavanca de câmbio no assoalho. Os modelos passaram a ter espelho retrovisor interno fixado no teto e, como opção, cintos de segurança. Na sua mecânica, foi adotada uma nova caixa de direção, mais eficiente e confortável, e passou a contar com o opcional de freios a disco nas rodas dianteiras da marca Varga, feitos sob a licença da britânica Dirling. Ele foi lançado com preços 20% inferiores ao modelo do ano anterior, melhorando sua competitividade. Mostrado no salão do automóvel de 1970, a linha 1971 do FNM 2150 ganhou nova grade frontal com o cuore redesenhado. Novo para-choque dianteiro, agora contínuo e não mais bipartido, e equipado com garras de borracha, aproximando ainda mais sua imagem a dos carros Alfa Romeo italianos. Porém, suas linhas já estavam começando a ficar antigas frente à concorrência, que havia recentemente surgido com o Chevrolet Opala, o Ford Galaxy 500 e o Dodge Dart. Além dos veteranos, Ford Itamaraty e Ford Aero Willis. Na mecânica, sua taxa de compressão foi alterada para 7,5 para 1, viabilizando a utilização da gasolina comum. Internamente ganhou um novo volante e uma nova alavanca de comando para pisca e farol alto. E os freios a disco dianteiro, bancos individuais e a alavanca de mudança no piso passaram a ser itens de série. Na edição de junho de 1971, a revista Quatro Rodas publicava uma matéria do que seria o futuro da Alfa Romeo no Brasil. A revista italiana Gente havia fotografado um protótipo em testes na pista de testes da Alfa Romeo próximo a Milão. O protótipo, com linhas parecidas com os da Alfa 1750, estava em fase final de desenvolvimento exclusivamente para o mercado brasileiro. Na edição de novembro de 1971, a revista Quatro Rodas mostrou as impressões ao dirigir do FURIA FENEME GT, um gran turismo fabricado pela FURIA Autosport, empresa especializada em carros de competição de Tony Bianco e do executivo da FENEME, Vitório Massari, com previsão de lançamento em 1972, projetado e executado por Tony Bianco, com o um protótipo feito com chapas de aço para ser utilizado de base para as futuras unidades em fibra de vidro. O carro era um GT 2 mais 2 e utilizava a plataforma completa do Fenemé 2150 com um entre-eixos reduzidos para 2,5 metros. Tinha um visual agressivo, com faróis duplos dianteiros com máscara escura, recortes para refrigeração na carroceria, frente inclinada, traseira fastback com amplo vidro e linha inferior das janelas laterais sob a linha dos paralamas. Utilizava o mesmo painel do FNME 2150 e tinha console central que ia até o branco traseiro, formando uma peça única com o um painel, com cinzeiro, rádio, alavanca de câmbio e teclas de acionamento. Tinha revestimento do piso em tapete de bucle preto e o revestimento do teto era branco. Na mecânica, foram realizadas melhorias no motor do FNME 2150, com retrabalho no cabeçote, taxa de compressão aumentada para 9,5 para 1, utilização de dois carburadores Solex 42 duplos horizontais e tinha a previsão de mais melhorias para a versão final. O seu motor gerava 130 cavalos SAE, tinha câmbio de cinco marchas com todas elas sincronizadas, tração traseira, freio a disco dianteiro com servo freio e traseiro a tambor e usava rodas de aro 15 com tala de 6 polegadas. Segundo o Tony Bianco, foram produzidas apenas quatro carrocerias e o projeto foi descontinuado, não passando da fase de protótipo. Em 1972, a Alfa Romeo lançou no Brasil o Fenemé 2150 com algumas alterações, que seriam as últimas de sua linha. Externamente, além das novas cores, foi incluído um emblema tríplice na tampa de acesso do porta-malas, em alusão ao câmbio de cinco marchas, ao freio a disco e ao motor com câmara de combustão hemisférica. Internamente, recebeu bancos dianteiros redesenhados, e uma nova alavanca de seta. A Alfa Romeo decidiu, então, em 1972, suspender a produção de automóveis no Brasil após um total de 7.426 unidades produzidas desde seu lançamento, conforme uma tabela construída com base nos dados fornecidos pela Anfávia através do seu centro de documentação. Entretanto, existem carros de fabricação 1973 que foram montados com os estoques de componentes existentes, inclusive em configurações mescladas de modelos. Ainda em 1972, a Alfa Romeo produziu uma curiosa unidade de um Fenemé 2150 Picape para transporte interno de peças na fábrica, feita pelo piloto e construtor Renato Peixoto, que quase entrou em produção, mas não foi efetivado. No oitavo salão do automóvel de 1972, não foi exposto nenhum automóvel FENEME, apenas caminhões e um grande painel com a imagem de um Alfa Sud. Na edição de abril de 1972, a revista Quatro Rodas publicava um flagrante de testes de engenharia experimental da FENEME com um veículo que seria lançado, muito parecido com o um Alfa 2000 italiano. Era o protótipo do Alfa Romeo 2300 camuflado, que daria origem a um dos mais sofisticados e elegantes carros nacionais. Continuaremos a sua história em nosso próximo capítulo. Aqui finaliza o segundo capítulo da história dos automóveis FNM e a história do Alfa Romeo no Brasil. Não deixe de se inscrever no canal, deixar seu comentário e ativar as notificações.